379. 7 Ok, vamos ver quem é, vamos ver, vamos quem, ver quem, é. quem é Eu, quem sou eu? Sou eu, sou eu, sou Oi, eu 3-7-9 3-7-9 é, Mas fica. Que... ela, vai todos os dias com a gente Vem comigo, deixa eu Ela merece, gente é, Vamos, vamos Abre Agora é a última aventura Caminhando rápido, hein? Nossa, ah, já ficaria eu por um segundo Uma coisa dessa. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Esse é o canal Lares e Lugares. E sim, como vocês viram no início do vídeo, aí chegaram finalmente todas as nossas permissões de trabalho. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui, uma por uma, conforme foram chegando, as nossas reações. Tem muitas novidades, como eu já falei, muita coisa nova chegando. Se inscreve no canal pra acompanhar que eu tenho muita coisa pra contar ainda e preciso atualizar vocês da situação que tá. Então, no vídeo anterior, nós mostramos até o Work Permit da Bela, que foi o primeiro que chegou, que é a permissão de trabalho. A Bela era a única autorizada a trabalhar aqui nos Estados Unidos até então. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar conforme foram chegando as outras documentações. Aos poucos, eu posso até explicar para vocês melhor o que cada uma faz. Mas assim, o que nós estava esperando mesmo eram duas. Cada um de nós ia receber duas documentações. Uma era a autorização de trabalho e a segunda era o Social Security Number, que é tipo um CPF americano. Com o tempo eu vou fazer também um vídeo mostrando o que isso muda nas nossas vidas. E para quem tentou adivinhar aí qual seria o próximo de nós a receber a permissão de trabalho, vamos ver se acertaram. Se vocês quiserem chutar quem foi o próximo, escreve ali antes de seguir pro vídeo. Aqui, ó, vamos, pegar, vamos ver, vamos okay, ver 79. Quem? Vamos ver quem é, vamos ver Você quem é. é. Eu, quem sou eu? Sou eu, sou eu, sou eu. eu. eu. 379. 379. É o Leo. Ah, não, não pode trabalhar isso deu. Bela e Léo com permissão de trabalho, nós ainda não. Nós falamos que eles iriam ser os responsáveis por sustentar essa casa. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E que e as é que às vacinas hoje. As vacinas hoje, hoje. Agora foi recompensado. Ah, queria uma ah, bandita, tô me devendo uma bandita. É, me devendo uma bandita. E agora tu tem um work permit também. Vamos ver se é. Vou trabalhar agora. Vamos ver se é. Aprovado, né? Vai que você já tá pegado. Não, qual? Ah, tá é aprovado. É, ele... então, mas o que que apareceu ali? É... Eles estão mexendo no nosso caso agora é. mesmo. É. Então, com ele na mão. Aprovado. Aprovado. Era um grité aqui em casa cada vez que dava uma atualização no aplicativo esse. O primeiro que via saía gritando pela casa. E as duas pessoas que receberam a permissão de trabalho primeiro foram a Bela e o Léo? E os pais aqui? Nada de poderem trabalhar ainda. Até que um belo dia estávamos eu e o Edson dentro do carro, dentro da garagem, saindo para ir para um jantar na casa de amigos e percebemos que tinha uma atualização. E nós já fomos no caminho olhando então e percebemos que tinha sido aprovado também. E aí acabou que essa janta virou já nossa comemoração acabou de chegar o né? meu chegar não, né tá só aparece como antes foi encaminhado para um novo para decisão né para decisão mas que a gente viu lá interno significa que já foi aprovado eu acho que amanhã eles colocam o status já para aprovado e... ah, eu tô agora saindo bem na casa da minha amiga eu já vou chegar com tudo novidade uhum. o meu último o teu vai ser o último eu lembro de cada etapa da minha vida pela música que mais tocava nas rádios. E essa definitivamente vai ser a música dessa época. Interessante é que a letra dela é justamente para uma época em que tu precisa de uma força e de acreditar em ti mesmo, sabe? Qual é. Isso cai, isso Eu... mata? Qual foi a notificação que nós recebemos agora dentro do carro? Do quê? Não do do sei. Do green card? Não sei. Do green card de vocês? Foi aprovado? Ai, glória a Deus! Parabéns. Oh, Parabéns! Obrigado, obrigada! Foi meu, né? hoje é a primeira coisa que eu pensei, né? É. Oh. Estou muito feliz! Oh, essa vai ser é a nossa comemoração! Olha aqui! Esse beijo brie com geleia! Um beijão pro Samuel, que sempre assiste a gente! Beijão, Samuel! No caminho de volta da janta, o último recebeu a aprovação. Então, o último foi o Edson. Mas até então nós tínhamos a aprovação somente no aplicativo. Faltava os cartões físicos. E naquele dia aparecia no aplicativo do correio que iria chegar para Bela daí algumas horas. Ela está toda hora cheirando. Um, ela é queridinha. Ela é reservada. Esses dois estão discutindo o que que eles vão botar nas skills da Lola no linkedin dela agora. Ativa! É Ativa! Ativa! Então, goodness. Edson, o que que chegou ontem depois da nossa janta? Bem, depois da nossa janta, o meu horto. Ah, e, <risos> e a Bela, o da Bela tá chegando pelo oh. correio. Daqui a pouco. É. Daqui... Entre 4 a 8 horas. Ela acordou cedo até hoje. É, é? Eu queria dormir mais para esperar menos, mas eu, menos, eu não consegui. A, a Bob também tem que ir. Ela tá com a pilota na Description. Edson, tu vai vir ou é, é não enganei? Com licença? Vem! Chegou? Tá muito calor para ela lá fora. Vai todos os dias com a gente. Vem comigo, né? Ela merece, gente. É, ela vai dar, a assim. tempo. Thank you, thank you, Correios. Uh -huh. ah. Ah. Espera, não vai ter nada. Abre, abre! <risos> <risos> abre! Abre! Vamos ver. Sério? Vamos <risos> ver. Priori. Vamos ver, vamos abrir isso ah, Será que meu pai tem um social aqui? Aqui! NÃO acredito! Não, é é. NÃO! Aqui! Deixa eu ver! Olha ah, a minha uh, nossa. É um cartão que tem! Sim, claro, porque eu te falei o tempo inteiro que era cartão! Um. Tava escrito na coisa que era um cartão Vamos ver que hora são Uma uh, e treze Treze e treze! Meio social! Vamos lá pra casa. Vamos lá em casa, vem. vamos lá em casa. Pega a Lola. O então, nosso primeiro work permit físico, depois deve chegar o do Léo, depois o meio do Edson junto. A Lola veio porque ela vinha todo dia, ela já vinha, assim ela já saía de casa e ia pro Correio. Muito mereceu lindo. estar junto. Bela com o cartão em mãos, um dia o Léo chegou da escola e recebeu uma notificação de que tinha um entregue no correio. Ele chegou em casa, largou a mochila, saiu naquele calor infernal, aquele sol da Flórida. Não tinha nem comido direito aquele dia, estava quase desmaiando, mas foi correndo para o correio, voltou e quase desmaiou. No Brasil tem caminhão assim de entrega que fica com a porta aberta? Imagina só! Iam roubar o caminhão na primeira. Quanto às nossas permissões de trabalho, elas estavam marcadas para ser entregue num dia específico. E aí, aqui no condomínio, eles estão fazendo uma reforma e em todos os anos que nós moramos aqui, nunca nós tínhamos ficado sem receber nada lá na caixinha do correio. Mas nesse dia em específico, como estavam arrumando a rua lá na caixa do correio, a motorista, que é uma mulher, não conseguia passar e não conseguiu entregar a correspondência naquele dia. Em nenhum único dia que nós moramos aqui isso aconteceu. Mas especificamente naquele dia aconteceu. Então depois ficou marcado para entregar no dia seguinte. Agora a última aventura que eu podia pegar os dois. Caminhando rápido, hein? Eu work permit. aqui? Ah. estou aqui. Provavelmente, 5 a work permit. <laughs> <Our work> eu <permit. laughs> Wow! Yeah, because I got yesterday was blocked off, so I couldn't, yeah, I couldn't even my get, get my truck has. in here. So, but I did have so. I can't. Yeah. And it? Yes. Okay, yeah. So <laughs> that's what I have right now, is just those two. It's supposed okay. to be more or yeah. just those two? We yeah. don't know. Because you guys don't know when they come, right? Yeah. That you yes, okay. Yeah. yeah. So that's ah, they okay. Your Yeah, ah, okay. Uh -huh. just it? That's it for today and yesterday. You so You're welcome. Thank, Thank you. YouTube. <laughs> just Monday. By Monday will be the next day, yeah. Tomorrow we're not here and then Monday back again. Okay, thank you. O teu também chegou? Os tá aqui, tá aqui. dois, neto. É, tá. yeah! Ali. Mas eu já ficaria eu por um segundo. Legal. Agora vai desabafar. Finalmente, hein. Vamos o teu. Nossa. <risos> Pronto, agora todo mundo tem. Agora Eu se volta o social. Um alívio todo mundo com as permissões de trabalho nas mãos. A Bela já tinha feito até entrevista de trabalho. Já tinha dito que sim, ela tinha permissão de trabalho. Já tinha recebido uma proposta de trabalho. E precisava do segundo documento, que era o Social Security Number para colocar lá para poder começar a trabalhar. Só que nada dela recebeu tal do documento e aí então ela marcou o início do trabalho dela para mais adiante, esperando que né ia chegar daí alguns dias. Porém no mesmo dia, algumas horinhas depois só eu não a eu não há coisa dessas Tem outra aqui também, ó. Social Security Administration. Não, Meu pai do céu! Eu não acredito. Sério! Mas eu achei que esse fosse o social. Então, isso é o quê? Não, eu não acredito numa coisa dessas Eu posso comprar trabalhar agora antes mesmo. Meu pai do céu, meu social não acredito que tá aqui. Será? Sim. Eu não acredito numa coisa dessa, não. Não é, é o destino! É! Esse é o número que tu vai tatuar na testa? Aqui! São show. Sim, São show. Aqui, ó! É o Uhuu! show. Meu Não nada do céu! Não acredito! Só agora! Só! Notice! Ah, tá! Isso foi aprovado! Sim, só agora! <risos> ah, isso aqui é... É! E logo chegou o do Léo também! Não, não falando se Pois é, né? o nosso deve chegar amanhã e depois uhum. Então nós estávamos com um dos documentos Já com os quatro E com o segundo documento Só dois de nós tínhamos Faltavam os nossos Passou o período E nós não recebemos em casa Tivemos que ir lá pedir Num lugar específico que tem lá e eu levei a câmera também, então vai ficar para o próximo vídeo, nós indo lá pedir para vocês verem como é que é lá. Pois é, isso acontece aqui também. Fila lá fora, com a cadeira, com guarda-sol, tipo as filas do Brasil. Cá estamos aqui fora, então, mandaram nós preencher uns papéis. E aí, acertou a ordem das permissões de trabalho? Comenta aí quem acertou. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Vai ter muita coisa ainda. E por hoje era só. Até mais. Tchau, tchau. Disse uma. Disse uma. E morreu. Ah. Mamãe no céu tem tá pão?